Mas e aí, meu amigo ou minha amiga motorista, já parou para pensar se a City toca mais que a Uber? Acredito eu que você deve estar com essa pulga atrás da orelha, né? Mas antes de chegarmos no foco desse vídeo e eu te disser que ela toca ou não, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, quanto tempo você tem trabalhando com os aplicativos? Seis meses? Um ano? Dois anos? Cinco anos? Bom. Se você tem menos de dois anos trabalhando, eu te digo, você pegou uma mão com açúcar. É isso mesmo, pegou a melhor fase dos aplicativos. Pois a Uber, quando chegou aqui no Brasil em meados de 2014, também iniciou suas atividades em apenas uma cidade, sendo ela Rio de Janeiro. E foi dali expandindo para outras cidades. E adivinha só, não tinha corridas. E olha que ela fez uma campanha top na época que conseguiu cadastrar milhares de motoristas, mas os mesmos ligavam o aplicativo, ficavam o dia todo online e não recebia corridas. E quando recebia, o passageiro estava a vários quilômetros de distância e eles não iam. Sabe por quê? Porque ela estava no começo de sua expansão. Igual a City, se você ligar hoje o aplicativo da City, vai ver que toca pouco. Mas toca, e cada dia que se passa toca mais ainda, porque tem muitos motoristas comprometidos em divulgar essa empresa, em divulgar um novo aplicativo brasileiro. E também os próprios passageiros gostaram da ideia de ter um aplicativo que cuide bem do motorista, para que ele cuide melhor ainda do passageiro. E eles mesmos estão divulgando esse aplicativo. Porque se o motorista tem uma maior segurança, melhores benefícios e uma menor taxa, lógico que ele vai trabalhar feliz com atendimento totalmente diferenciado. E eu vou te dizer uma coisa. Os motoristas na época que a Uber iniciou suas atividades no Brasil estavam igual a você, que pensam, ah, mas já que o aplicativo não toca, não tenho por que ficar online nele. E é aí que muitos pecam. Porque aí você tem esse pensamento, ah, não vou ficar online no aplicativo, aí o passageiro que acabou de baixar, falou, pô, legal esse aplicativo, vou ver se o aplicativo funciona e tudo mais, chama a corrida, não tem motorista, aí vai ficar naquela, motorista reclama que não tem passageiro, passageiro reclama que não tem motorista... Complicado, né? Você que é motorista que tem que mover a engrenagem, você tem que ficar online e fazer com que o aplicativo funcione. Hoje, a Uber ela cadastra milhares de motoristas acima da capacidade de passageiros por causa disso. Porque se um passageiro chamar e não tiver carro, aí vai ficar ruim para eles, vai ficar ruim para o aplicativo. Aí o passageiro vai sair da plataforma. É por isso que geralmente os aplicativos iniciam na cidade, cadastram milhares de motoristas para poder fazer fazer com que na hora que o passageiro chame que é o consumidor final chame a corrida possa ser atendido e fique feliz e chame novamente naquele aplicativo para você ter ideia também teve muitos motoristas que iniciaram com a Uber que ajudaram a divulgar o mesmo que fez ele ser esse aplicativo que é hoje que tem milhões de passageiros foi em meados de 2016 com a ajuda dos motoristas ali divulgando para os passageiros, mas a força da campanha de marketing que eles investiram que aí começou a surgir de 5 a 12 corridas para os motoristas, ou seja, demorou uns dois anos ali para que eles pudessem começar a engajar a começar a ter a engrenagem girando ali perfeitamente então se hoje nos unirmos e ajudarmos a divulgar essa nova empresa brasileira que é focado na segurança de seus motoristas trazendo benefícios que a uber em 99 não se preocupa em trazer como foto do passageiro, cadastro completo, biometria facial na hora de chamar corridas, recusar pagamentos em dinheiro, não te obriga a aceitar com aquela proposta lá de taxa de cancelamento e aceitação e foca na sua rentabilidade, trazendo uma tarifa justa, além de diversos outros benefícios poderemos ter uma empresa brasileira que toca muito mais e bata de frente com a Uber em 99. Mas se você, meu amigo, quiser continuar sendo explorado pela americana ou chinesa, tudo bem, dê o seu dislike nesse vídeo, chore aqui nos comentários dos vídeos como muitos fazem e continue lá perdendo de 30 a 50% de taxa para eles. Mas se você viu um potencial grande na City como eu vi, ajude a divulgar ela para mais passageiros, porque assim ela conseguirá gerar mais corridas para você motorista e trazer muito mais rentabilidade com todos os benefícios que ela promete para você motorista. E diferente de qualquer outro aplicativo que já tentou se instalar aqui no Brasil, a City ela veio com força, ela iniciou as campanhas de marketing na mídia, mesmo na época de pandemia aqui no Brasil, reduziu a taxa de 20% fixo para 10%, se você se cadastrar e aderir ao banco parceiro deles, para ajudar você motorista durante essa época de pandemia, então não perca tempo, se cadastre no link que eu vou deixar aqui abaixo se você ainda não é cadastrado, e vamos nos unir, vamos fazer esse aplicativo ser uma grande concorrente da americana e da chinesa, para que até mesmo eles se sintam incomodados e tenham que se reinventar e melhorar diversos pontos para não perder espaço para a city. Se você quiser mais detalhes sobre esse grande aplicativo que está vindo com força, veja esse outro vídeo que eu vou deixar aqui acima no card para ajudar na divulgação, pois eu acredito sim que ela pode ser uma grande parceira, porque tem coisas que eu não posso divulgar ainda, mas meu... Tem coisas muito top que vão deixar muitos motoristas aberto, com o tamanho benefício de uma parceria de verdade. Quem sabe nos próximos vídeos, quando eles me liberarem de falar, eu trago aqui para vocês. Então eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o máximo possível para trazer mais passageiros, mais motoristas, para que essa plataforma seja uma das grandes concorrentes da Uber 99 e possa, quem sabe assim, também dar uma rasteira neles que eles estão precisando, né? Hoje em dia, a Uber 99 só está explorando a gente, aumentando cada dia mais as taxas, tirando vários benefícios e tá cada dia um pouco mais complicado. Então, nos ajude também a trazer mais passageiro, faça a sua parte, beleza. Então esse é o vídeo de hoje, resumindo, a City não tem uma certa frequência de chamadas, mas está sim tocando, principalmente próximo às linhas amarelas do metrô aqui da cidade de São Paulo. E também no centro, na capital, tem bastante chamado. Claro que, como todos os outros aplicativos nessa época de pandemia, está um pouco mais fraco, mas sim está tocando, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!